julgamento das contas pode ser pela aprovação se tudo tiver regular e eu desejo que as contas de vocês tenham julgamentos decisões pela aprovação sem ressalvas contas com ressalvas são aquelas nas quais restaram irregularidades que não foram sanadas mas que não comprometem aquela aprovação porém tem de ser ali registradas porque ocorreram e é, muitas vezes até com algum recolhimento de algum recurso que tenha irregularmente sido utilizado mas não comprometeu no todo a prestação de contas então aí pode ser uma aprovação com ressalvas e o outro resultado, a desaprovação. Quando foram constatadas irregularidades que não puderam ser sanadas e não ensejam, não permitem a aprovação das contas. Contas desaprovadas não geram a inelegibilidade, ou seja, não impedem a quitação eleitoral. Tá? O candidato fica inelegível porque ele fica sem a possibilidade de quitação eleitoral para contas julgadas não prestadas ou contas que são prestadas, mas alguma irregularidade na movimentação financeira não foi levada totalmente a exame, as diligências não foram atendidas, é, não houve a entrega da procuração do advogado, se a conta for julgada não prestada, fica sem quitação eleitoral. Ficando sem quitação eleitoral é um requisito da elegibilidade. Desejo a todos vocês que as contas sejam totalmente aprovadas, sem ressalvas.